Olá pessoal, tudo bom com vocês? Miguel Alves aqui. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves empreendedorismo Digital. Para quem já me acompanha, me segue aqui no canal já sabe que eu sou gestor de tráfego e também sou produtor. Trabalho com marketing digital desde 2018. Trabalho com a internet que tudo que engloba aqui empreendedores online eu compartilho com vocês aqui no canal. E neste conteúdo de hoje eu vim abordar compartilhar com você aqui no canal como ver fotos privadas no perfil do Instagram. Então muita gente está querendo saber como que faz para estar tá descobrindo isso. Então a gente veio eu montei de fato esse conteúdo busquei pesquisei e trouxe para vocês aqui de forma totalmente gratuita para te ajudar beleza e também inclusive eu tenho mais outros vídeos também sobre restrições como você tá vendo aí, resolvendo problema com contas privadas inclusive vou te passando aqui no card para você aqui em cima para você tá acompanhando também esses outros conteúdos tá bom totalmente de forma gratuita também se você já gostou da ideia desse vídeo, peço que você deixar aqui embaixo e deixe seu like, o seu comentário, que é muito importante. E se você for inscrito também aqui no canal, deixe seu comentário, o seu like e não esqueça de compartilhar esse vídeo com outras pessoas que talvez esse vídeo possa ser. A dúvida de outras pessoas, de um colega teu, de um parente Então isso vai ajudar muito Essas outras pessoas, então quanto mais você me ajuda Então eu consigo mais filtrar mais conteúdos assim, Filtrar mais conteúdos assim como este Para te ajudar aqui no canal Então assim, muito enrolação, que você já sabe que eu não gosto de enrolar aqui no canal Então bora para o nosso conteúdo Em prática que eu vou te mostrar para vocês aqui na tela do meu celular Bora! <música> então mais um conteúdo para vocês exclusiva aqui no canal e nesse conteúdo aqui eu resolvi derrubar dois coelhos de uma única machadada beleza ou seja vai ser dois temas que eu vou trabalhar junto com vocês aqui que são temas buscados e pesquisados pela audiência então eu resolvi compartilhar com vocês aqui no canal de forma totalmente gratuita para te ajudar beleza então primeira delas é como ver fotos de uma conta privada no instagram a segunda como ver os stories de uma conta privada do instagram então nesse vídeo eu quero te ajudar a você tá executando esse processo passo a passo, ok? E existe forma, sim, existe ferramentas para a gente poder executar o processo, beleza? Então fica comigo, assiste até o final porque eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Já que é um tema que é pesquisado e buscado, então eu resolvi compartilhar para te ajudar aqui no canal, beleza? Então sem muita relação, bora o nosso conteúdo. Aqui você vai vir aqui, ó, você já pode e notar, e notado? Você já percebe que já tô aqui dentro do meu Instagram, tá? O um Instagram meu de teste que eu faço vídeo para vocês aqui no canal. Beleza? E você vai vir aqui nessa lupa, tá? Aqui você tá no teu perfil, beleza? Você vai ver que nessa lupa aqui embaixo, ó, nessa lupinha aqui, ó, beleza? Você vai clicar, certo? Aqui você vai digitar aqui o perfil que você quer trabalhar, beleza? Então eu vou colocar aqui um esse perfil aqui mesmo aqui, ó, vai ser a Mariana, tá? É de um colega minha, beleza? Vamos clicar aqui no perfil, tá? Aqui nesse exemplo, é exatamente o perfil que você quer ver as fotos privadas que você quer ver, os stories, enfim, tá? Então você vai estar utilizando o método da melhor forma que se encaixe, tá? Para você, certo? Então você vai vir aqui, ó, no perfil aqui que você quer ver as fotos que você quer ver, os stories, tá? Que é privado e etc. Então, você vai vir aqui, ó, clica nesses três pontinhos aqui em cima, beleza? Clica aqui, ó, você vai copiar a URL, tá? Ó, copiar o URL do perfil, copia, copiado, certo? Então vamos voltar aqui lá para o começo. Beleza? E aqui ainda, direto no seu celular, você vai clicar aqui na Play Store. Clica. E em seguida aqui você vai clicar aqui nessa barra de pesquisa, você vai colocar aqui ó Big Profile Fotos, tá bom? tá aqui, aqui já instalei a ferramenta, tá? Você no caso, você vai ter que instalar aí para você. Porque para agilizar o meu processo, para o vídeo não ficar longo, eu já instalei a ferramenta, tá? Você vai instalar, vai aguardar o processo de instalação que é bem simples, beleza? Você vai clicar em Abrir, beleza? Clique em Abrir. A ferramenta vai ser aberta em seguida, beleza? E não te preocupe que eu vou deixar para você que o link aqui embaixo na descrição para você do vídeo. Para você já clicar e você já está acessando já a ferramenta, beleza? Outro ponto muito importante, seja autodidata. Pesquise, porque isso vai te agilizar mais, vai te ganhar mais tempo e você vai aprender muito mais ainda com o processo. Aqui você vai pegar o link que nós copiou, tá? Você vai colar aqui dentro, tá? Você vai dar um enter. Beleza? Aqui nessa etapa do processo, a própria ferramenta vai te pedir para você colocar o teu login e senha do Instagram. E assim a ferramenta te passar os dados que você necessita, tá? Para você trabalhar aqui no método, beleza? Então você vai clicar aqui em login. De forma automática, ele vai estar tá entrando no teu Instagram, beleza? Aqui, ó, ele vai já pedir já o teu login e senha. Eu vou colocar aqui, ó. Pronto, e feito aqui o processo de login, tá? Eu vou clicar agora em entrar está logando beleza e vamos automático ele vai estar tá logando aqui beleza na tua conta ok com a ferramenta beleza beleza que já entramos tá aqui já pode já ver tá ele já pede para você já instalar um outras ferramentas também quer recuperar fotos apagadas enfim aqui é bem opcional que é, é da própria ferramenta mesmo que são anúncios tá que vai aparecer para você porque a ferramenta é gratuita tá bom gente então, é, se aparecer para vocês algum, algum tipo de, de anúncio, você descarta esses anúncios, porque a ferramenta é de graça, tá? Você não está pagando para você estar tá assistindo, certo? E como já apareceu para vocês aqui já, você está logado na ferramenta de forma automática. Você vai dar um enter, tá? Você vai dar um enter aqui, beleza? Aqui a ferramenta já te dá para você, tá? Quando você já coloca aqui, ó, quando, quando você já coloca aqui já o Instagram da pessoa, de fato, tá bom? Você já começa aqui já ver, ok? Diversos perfis que a, a qual você tá, pode estar tá vendo, tá? Você pode estar tá vendo aqui perfis privados, OK? Perfis que você não vê na tua conta normal. Então, que a ferramenta te propõe te dar esse poder, né? Essas informações para você, também bem claro você. Então, a própria ferramenta te dá para vocês essas possibilidades. E você tá vendo os perfis, OK? tão privados, perfis que tá é, até muito deles ocultos, né? Mas que você não tem acesso na tua conta normal. Então, a ferramenta te propõe te dar esse poder, OK? De você tá vendo aqui esses perfis, OK? E também Stories tá? dessas pessoas tá bom. Você pode estar definindo aqui, ó, quais perfil que você quer ver, ok? Vamos pegar aqui só um exemplo aqui para você ver, certo? Vamos pegar aqui, ó, tá? Vamos pegar aqui esse exemplo aqui desse perfil aqui embaixo, ó, isso aqui, ó. Vamos clicar aqui nele, tá? Olha só, e aqui você já vê, ok? As fotos aqui, ó, você consegue até baixar as fotos também, tá? Você consegue ver aqui, ó, tá vendo aqui, ó? você pode ver, tem um olhinho aqui, ó, você pode estar vendo para acessar o Instagram. Inclusive, tá? você pode ver também de outros perfis também, ó. Nossa, olha, não só desse aqui, mas também de outros. Beleza? Vamos pegar aqui isso aqui, ó. Por exemplo, isso aqui. Certo? Então, você vai definir. Então, você consegue ver outros perfis, tá? Então, você consegue ver outros perfis aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, você consegue até baixar. Você consegue é, até dar um coraçãozinho. Você consegue até compartilhar, inclusive, tá bom? E aqui você consegue entrar no Instagram. Você vê também. Você pode estar tá vendo aqui, ó. Vamos clicar aqui nesse olhinho aqui, ó. Tá? Você vai ver aqui, ó. Ok, você pode estar tá vendo aqui também, se você quiser, certo? Você pode ver também outros perfis também, tá gente? Aqui bem, aqui dei para você só como exemplo mesmo, beleza? Ó, você consegue ver? Tá? Você pode conseguir entrar aqui no Instagram, por exemplo, aqui, ó. Vamos entrar no Instagram, ok? Sem se que a pessoa perceba, sem que a pessoa saiba que você tá vendo, você tá acessando, tá? O perfil dela, tá vendo? Olha só aqui, tá? Ó, você consegue ver? se realmente a conta está privada então mesmo se assim, acontecer privada você consegue acessar você consegue ver as fotos para tá? acessar ok os stories dessa pessoa então isso vai te ajudar bastante aqui no teu processo tá bom é bem simples mesmo com o uso da ferramenta e isso vai te facilitar bastante ok então você pode ver que funcionou tá tudo certo ok então esse aqui foi o nosso vídeo de hoje se você já gostou desse vídeo aqui Desce aqui embaixo, deixa seu comentário aqui que vai ser muito importante, se você pulou aqui de paraquedas também, já se inscreve no meu canal e deixa seu like e seu comentário, que isso vai me ajudar bastante aqui, você vai me motivar a trazer mais vídeos, com conteúdos assim os semelhantes como esse, sobre Instagram e assim te ajudar, você vai gostar muito que no meu canal a gente crescendo, a gente somando juntos aqui, e crescendo na mesma vibe, no mesmo conceito, na mesma pegada do projeto aqui do meu canal, beleza? Pessoal fica com Deus, até um próximo conteúdo